E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer a análise do Dragão Infernal pra vocês Vocês viram, ele foi lançado recentemente E eu resolvi trazer aqui uma análise é, Trazendo os pontos fortes, os pontos fracos, as melhores maneiras de utilizá-lo E as melhores maneiras de como você derrotá-lo né? Caso o seu oponente tenha o Dragão Infernal que é quem vai sofrer essa análise de hoje, beleza? Então eu quero começar o vídeo pedindo pra vocês já deixarem um like, porque esse é um tipo de vídeo que dá bastante trabalho pra fazer. Se vocês puderem me recompensar com o seu feedback, vai me ajudar bastante, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então nos status do bebê dragão, até onde ele pode chegar? A gente pode chegar com todas as cartas lendárias até no nível 5 E o bebê dragão, ele vai chegar aí com até 1387 de vida Que é uma vida muito razoável Não é nada exorbitante, mas é uma vida legal Ele vai ter um dano aí progressivo de 107 até 1277 Isso porque ele carrega uma torre inferno basicamente por isso o nome dragão infernal basicamente ele é uma mistura do bebê dragão com uma torre inferno talvez faltou um pouco de criatividade aí pra enfim né <risos> vamos lá ele tem a mesma velocidade do bebê dragão e a mesma aparência também além de ser uma tropa aérea não tem nenhum algo preferencial mas vamos ao que interessa sobre o dragão infernal um dos principais pontos que talvez vocês tenham notado é que o dragão infernal é excelente pra você utilizar na defesa quando você poderia utilizar utilizar uma torre inferno aqui você vai poder usar o seu dragão infernal para poder defender as grandes tropas do Clash Royale por exemplo vamos começar aí com uma análise do dragão infernal contra o gigante real por exemplo ele tem uma eliminação rápida do gigante real ele mata o gigante real muito rápido uma diferença do Dragão Infernal para alguma outra defesa, por exemplo, a Torre Inferno, é que o Dragão Infernal, obviamente, não é uma torre, não é uma defesa. Então, ele não atrai essas, essas tropas para ele. Então, ele acaba sendo um pouco menos eficiente, talvez no sentido de poupar dano, né? De você não receber dano. Então... Se sua torre tiver só com um pouquinho de vida, seria melhor você ter uma torre inferno do que um dragão infernal. Porque o gigante real, por exemplo, vai focar nela e mesmo que ele demore um tempo pra morrer, ele vai receber aí ele vai conseguir dar aí uns 2, 3 tiros antes de morrer. Na sequência, vamos ver aí que o dragão infernal no nível 1, se você deixar ele, né ou se você conseguir fazer com que ele chegue vivo até a torre do seu oponente, se ele não tiver nenhuma interferência na hora que ele é colocado ali no meio do campo, até ele chegar na torre, ele consegue dar um dano razoável, ele tem Pouca vida, a vida dele não é tão expressiva, mas ele consegue chegar e nos últimos segundos ele dá um dano muito grande, porque ali o dano, o dano dele cresceu para aqueles 1200, né? Que pode chegar até 1200 no nível 5, ele, aquele dano dele cresceu bastante e ele pode deixar só dele chegar vivo. Na sua torre, ele vai deixar a sua torre entre 300 e 600 de vida, o que é muito pouco. Ele dá muito dano antes de morrer, então não é interessante você deixar ele bater lá vivo, beleza? Vamos avaliar ele agora contra o Golem, que é a tropa que tem mais vida no jogo. O Golem nem sequer consegue chegar na torre vivo, ele nem sequer consegue dá o dano de explosão dele na torre, ele morre antes disso os golemites, que são os dele do golem, duram muito pouco porque a torre também tá batendo neles e o golem também é muito facilmente combatido com o Dragão Infernal, no cenário atual a carta do espelho ela tá colocando todas as cartas um nível acima, se ela tiver no nível máximo de torneio né, ela tá colocando todas as cartas um nível acima do nível que você tem, então se você tem um dragão infernal no nível 1 torneio, você usando o espelho você vai poder colocar um dragão de nível 2, assim como qualquer outra lendária de nível 2 no campo mesmo que seja em torneio. E notem que esse Dragão Infernal de nível 2 chega na torre com mais vida E pelo fato dele estar em nível 2, ele consegue levar a torre Que antes o nível 1 tinha deixado ali com cerca de 500 Agora vamos mostrar o Dragão Infernal contra o Lava Hound ele, mais uma vez, faz um excelente trabalho. Entretanto, o Lava Round, depois que morre e saem aqui todos aqueles Lava Pups, os Lava Pups, mesmo estando no seu campo de, de defesa, né, sofrendo os ataques das torres da arqueira, ele ainda assim consegue matar o Dragão Infernal. Então, é uma carta que talvez seja mais interessante de você utilizar do que o Golem, por exemplo. Ele contra o Esqueleto Gigante, eu resolvi mostrar para a gente poder saber se ele consegue eliminar o Esqueleto Gigante antes do Esqueleto Gigante ficar perto o suficiente para deixar a bomba dele cair e dar dano na torre E é exatamente o que acontece Ele morre muito cedo, cai muito longe da torre E a bomba dele não afeta a torre E também não afeta o Dragão Infernal Ele contra a P.E.K.K.A eu achei super interessante Porque ele teve um desempenho muito melhor contra a P.E.K.K.A do que contra qualquer outro Isso porque a P.E.K.K.A tem menos vida, é mais lenta E ela demora muito tempo para realmente funcionar Ela é bem parecida com o Golem Ela fica muito tempo parada para funcionar Então ela realmente se saiu muito mal contra o Dragão infernal e ele, ele simplesmente aniquilou a P.E.K.K.A. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas... Já continuando na sequência dos replays, eu quero mostrar pra vocês como é fácil counterar. O que seria counterar? Seria a maneira de combater o Dragão Infernal. Ele é uma carta muito facilmente combatível. Basta você colocar aqueles esqueletos de, um, de custo 1 um, na sua parte defensiva que o Dragão Infernal vai ficar recebendo o dano da torre e não vai conseguir nem sequer chegar vivo na torre. Então ele é muito facilmente combatível. Muito mesmo, vocês vão ver logo logo quando eu for mostrar ele contra outras cartas. E principalmente quando eu for mostrar Aonde você tem que colocar essas cartas Ele contra ele mesmo Vai depender de mini variações de tempo né? Quem conseguir chegar naquele ápice de dano Um pouquinho mais cedo vai ganhar Não tem como você saber Isso vai ser micro variações Na minha impressão eu coloquei os dois ao mesmo tempo E mesmo assim eles não morreram Os dois ao mesmo tempo Um permaneceu vivo, o outro não Eu não sei o porquê Agora vamos fazer umas comparações Contra cartas que possivelmente vão ser utilizadas para você combater o dragão infernal. Vamos começar aqui mostrando ele contra o Mago de Gelo. O Mago de Gelo, apesar de lentificar ele, dá pouco dano, dá dano suficiente para fazer com que o efeito dele, na hora dele chegar na torre, para fazer com que esse efeito não seja forte o suficiente para dar um dano expressivo. Mas lembrando, eu tô colocando os dois ao mesmo tempo no meio, sem sofrer efeito de nenhuma das duas torres. Então, eu tô colocando eles num ambiente onde nenhum tenha vantagem contra o outro. Vai depender muito da posição que ele tá e de onde você vai colocar a sua carta de defesa. Vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Ele contra o Mega Servo. O Mega Servo dá muito dano nele. Então é uma troca interessante. O Mega Servo dá bastante dano nele E ele não chega com vida suficiente na torre Rapidamente combatido O Mega Servo é uma troca legal contra o Dragão Infernal Ele contra o seu irmão, né o Bebê Dragão Ele obviamente vai dar mais dano Apesar dele ter a desvantagem de não ter dano em área Como o Bebê Dragão tem O Bebê Dragão bate em área, ele não Mas um contra o outro O Dragão Infernal leva vantagem Apesar disso, o Bebê Dragão dá um dano razoável Cerca de 20% da vida dele aí é levada Faz com que o, Be o Dragão Infernal quando chegue na torre e não consiga mais uma vez ter tempo suficiente para carregar o seu dano forte na torre do seu oponente, por exemplo. Agora note como ele é facilmente combatido com apenas um espírito de gelo de custo 1, galera. Ele fica congelado antes da torre, lógico, você tem que colocar esse espírito aí para combater ele na sua parte defensiva, né, sobre a ação da sua torre da arqueira. Se você fizer isso com um elixir, você consegue matar o dragão infernal sem problema nenhum. Ele contra os goblins lanceiros me surpreendeu bastante. Os goblins lanceiros no aspecto sem nenhuma vantagem para nenhum dos dois lados, conseguiu dar bastante dano nele. Cerca de 50% da vida dele aí já foi pro brejo. Então eu achei que os goblins lanceiros estão sendo aí uma das melhores alternativas para combater o dragão infernal. Os espíritos de fogo também são interessantes para você utilizar. Se você colocá-los da maneira correta, eles vão inutilizar o Dragão Infernal do seu oponente. Então, mais uma vez, o Dragão Infernal muito facilmente combatível. Um dos melhores feitiços que eu acho que você vai poder utilizar para combater o Dragão Infernal é o Zap, né? que é o choque. Ele, além de paralisar, ele vai cortar o efeito da Torre Inferno do Dragão Infernal. Se o Dragão Infernal for uma carta que você vai ver constantemente nas suas batalhas, você vai ter que colocar o choque no seu deck para poder combater. Uma das melhores cartas, na minha opinião. Lembra dos Goblins Lanceiros que perderam para o Dragão Infernal dando 50% de dano na vida dele? Olha agora se você colocar os seus Goblins Lanceiros no centro da sua parte defensiva, colocando eles da maneira correta. Você vai eliminar o, Dra o Dragão Infernal e ainda vai sobrar Goblin Lanceiro vivo. Essa seria a melhor maneira para você colocar suas cartas para combater... Qualquer outra carta, tá galera? Eu tô falando do Dragão Infernal aqui porque o vídeo é sobre ele. Mas, por exemplo, se fosse um mini pack e você colocasse ali seus goblins naquele local, seria interessante também, porque ali o trajeto da mini pack até a sua torre fica prolongado. Então dá mais tempo pra torre a flechada. Na mini Pekka ou em qualquer outra tropa que esteja ali te atacando. A posição com que você coloca suas tropas faz toda a diferença na hora de você defender. Olha os Espíritos de Fogo mais uma vez fazendo um excelente trabalho contra o Dragão Infernal. Mesmo esse Dragão Infernal sendo o Dragão Infernal de espelho no nível 2, eles conseguem eliminar ele com facilidade. Agora, para a parte final do vídeo, eu vou fazer algumas comparações do Dragão Infernal com um feitiços e com defesas, que são cartas também que vão ser muito utilizadas para combater o Dragão Infernal. Ele contra a bola de fogo, a bola de fogo dá um dano muito legal nele, então arrebenta com ele, ele, dá, ele praticamente só encosta na sua torre. Ele contra a torre inferno, colocada defensivamente ali na parte central... Da sua parte defensiva, ele é praticamente inútil, ele vai no rumo da, da Torre Inferno, a Torre Inferno vai acabar com ele rapidão junto com as duas torres. O túmulo de esqueletos ali, a Lápide, também é uma alternativa super interessante. Você colocando eles ali na posição sem vantagem para nenhum dos lados, ele fica perdido ali um tempão, apesar de conseguir destruir o túmulo. Se você coloca o túmulo junto no centro, ele não consegue sequer ter tempo suficiente para matar os esqueletos. Ele fica ali matando o esqueleto, é como se ele ficasse travado no, com, com a lápide ali no centro. Ele fica matando o esqueleto, matando o esqueleto, fica saindo o esqueleto, ele fica matando, e ele não consegue ter tempo suficiente. Se você coloca ele no centro ali sem vantagem nenhuma, chega um momento que ele consegue acertar o túmulo. Mas se você coloca ele ali um pouquinho distante, ele não tem tempo suficiente para mirar no túmulo e fica literalmente travado ali no centro. Os servos colocados da maneira correta também aniquilam o dragão infernal. O Feitiço de Veneno também é eficiente contra o Dragão Infernal, porque ele além de diminuir a velocidade, ele dá dano e diminui a velocidade de ataque do Dragão Infernal. A Horda de Servos, como a gente já pode imaginar, aniquila o Dragão Infernal. E aproveitando para falar, o Foguete elimina ele sem nenhum problema, apesar de ser uma troca desfavorável para quem está usando o Foguete. A Tesla, batendo de igual para igual, consegue tirar aí cerca de 50% da vida do Dragão Infernal, o que é excelente, colocada de modo defensivo, então não tem chance para ele. Exatamente como acontece contra o Bebê Dragão. Os dois são muito fracos contra a Tesla. Os Servos de igual para igual ainda assim vencem a trocação, então os Servos também alternativa super interessante para você usar. E finalmente ele contra a sua irmã irmã basicamente, a torre inferno, basicamente vai também sofrer influência daqueles milissegundos entre a colocação de um e outro, se você colocar ele dessa maneira que eu tô colocando aqui sem vantagem para nenhum dos lados, mas a torre inferno ainda tem uma vantagem por ter um pouco mais de vida né, então ela ainda assim vai ganhar na trocação aí, eu espero ter ajudado vocês e com essas comparações ter ajudado vocês a criarem estratégias e criarem decks, se você já tem algum deck em mente utilizando o dragão infernal para defesa ou para ataque, não se esqueça de deixar aqui nos comentários para eu saber e quem sabe trazer um vídeo sobre o seu deck. Mais uma vez, se você puder me ajudar com um like, vai me deixar muito feliz, porque esse vídeo dá um pouquinho de trabalho para fazer. E só para concluir, eu queria falar um pouco sobre o dragão, o dragão infernal de modo geral. Ele é uma carta de do de extremos, basicamente como o Spark. O Spark dá um dano absurdo, mas também é muito facilmente combatível. É mais ou menos o que a gente vê com o Dragão Infernal. Um dano absurdo, mas ma muito facilmente combatível mais uma vez. Ele é basicamente, na minha opinião, um Spark com asas, um Spark que voa. Ele é uma alternativa super interessante para defesa. É uma alternativa que você pode usar em, em ataques aéreos. Vamos ver quais vão ser as estratégias que vão sair. Se você tiver alguma estratégia mais uma vez, deixa aqui nos comentários para eu saber. E mais uma vez, espero que eu tenha ajudado alguns de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo. Falou, um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima!